Chefe. Sal, tempero. A gente falou que tá sem vida, sem vida. Ah, oh, não. Não, pelo menos a cliente. Oh, falou não, isso. eu fiz cinco minutos. Eu testei a massa e eu eu eu fiz outros. Ninguém reclamou sobre o sal. Você tá cobrindo já? Desculpa. Você colocou sal aqui? Ah, uh, não. Não. Ah, Voltou, sabe por quê? Sim. Porque não tem sal, tá sem graça. Não, mas a chefe foi querendo mais sal em cima da gema mesmo. Só isso, mas eu consultei, não tinha problema mais. Se você fizer o contrário, tiver só a quantidade de ovo necessária e jogar a massa ainda quente... Hum, entendi. Entendi. Ah, não sabia dessa não, essa pra mim é nova. Dá pra vocês me soltar em uma mesa agora que vocês me Sim. devem há 25 minutos? Eu tô no tempo do raviolone. Tá no Meu tempo rabiolone. do raviolone, tem uma... é. Vocês já me devem quatro mesas e mais o que voltou. Esse carbonara vai com o quê? Vai com dois. Vai com dois raviolones que não estão nem cozidos ainda. Como é que você vai me servir ele quente? Não, vai, vai quente. Vai quente. Vai? Uhum. Eu quero um carbonara, eu não quero uma fritata. Você sabe a diferença? Sei. Acaba que volta os raviolones e eu já tava com meu carbonara pronto. E aí o chefe fala, ah, onde já se viu? Eu nunca vi carbonara ficar esperando, não sei o que lá. Carbonara tem que ser uma minute." Acabou essa mesa? Cadê o nhoque? Não, essa mesa é a, outra. É a seguinte. Não, essa mesa aí não a é gente... a seguinte, essa mesa é um nhoque, dois carbonaras. Não, eu tô, eu tô soltando essa aqui, ó. Honra, Quem mandou viola? você soltar essa? Você escolhe, você solta a mesa, não. que tá mais atrasada. Aí eu falei, passa essa e a outra a gente já vai fazendo agora. E aí ele, quem manda aqui sou eu e não sei o que andar. Tudo bem, chefe, você está certo. Vou lá, refaço, mando a mesa que ele quer e depois mando na outra. Uma aqui. Tu vai ter que esperar, você vai ter que esperar. Não, não, não, não, vai ter que esperar. Carrie, vem aqui. Dura. Tá bom, oh, já sei. Desculpa. Desculpa? Vocês demoram meia hora pra soltar um prato e ainda vem assim? E eu não paro de ouvir gritos e gritos e gritos, e eu olho pra trás e é a mesma coisa, né? O problema é na Praça das Massas e, e risotos Chefe. Dois carbonaras frios. E aí? Por que será que eu não tô surpreso? Já tô fazendo. Por que eu não estou surpreso? Já tô fazendo. Porque você ficou com ele três minutos nessa panela sem poder aquecer para não virar um omelete, esperando o ravioli dela. E ele estava certo, porque o meu carbonara, ele vai frio. Você sabe o que é isso aqui? Tudo que tá atrasado. Isso aqui é o tamanho do problema de vocês. Tá. Eu vou avisar uma coisa só para vocês. Se eu chegar uma hora de atraso em qualquer mesa, eu fecho essa... Sim. Vamos lá, junto Ajuda lá. com o nhoque e nada. O nhoque já está no forno. Posso colocar o meu três agora? Or... Meu, você só vai, colo... você vai colocar um agora. Tem nove fígados. Qual é o Beleza. Hoje eu fico na praça de carnes junto com o Bruno. E hoje nós vamos preparar o popetone e o fígado. Vamos embora, Renan. Chefe. Correto ponto fígado, chefe. Tá correto o ponto do fígado? Pra mim tá bom, chefe. Pra você tá bom? Tá bom. Pra mim Mais passado, chefe? Um pouco, né? Tá cru? Ai, oh, não. Cara, o fígado tá completamente cru, mano. Eu sabia que você ia dar errado, tava muito alto. Eu não tava conseguindo sentir o ponto dele. Cru desse jeito eu não sirvo nem o teu, fígado Vai, Renan, vai, Renan. Foi Pensa menos que... e age, vamos. Bruno, você vai fazer alguma coisa com esse pão ou eu deixo ele ali no passe? Dá pra aproveitar, né? O que tá dando errado com o fígado do Renan é justamente a função do pré-preparo. Um mais alto que o outro, um mais largo que o outro, então isso acaba, a gente acaba perdendo time. Eu vou repetir, Não. uma hora de atraso em qualquer mesa e eu fecho esse restaurante. Não vai chegar, chefe. Vai sobrar alguém aqui pra ir na final hoje? Mariana! Sou eu, chefe. Isso é a minha última esperança. Atenção, liberado sobremesa, mesa 2, três pessoas. Três petit gâteau, E liberado a mesa 12, dois petit gâteau, ok? Sim, chefe. Total de cinco? Cinco. A cozinha está o caos. É o Armagedon em forma de praça de massa. Só que a única coisa que eu consigo focar é que está Todo mundo mexendo no forno e eu estou fazendo o raio do petit gatô. pelo amor de Deus, eu preciso abrir isso. Abre. Vem. O petit gatô é qualquer sopro de ar, ele desce, ele dá errado. Abre o forno. Vem. Oh my... Não, não, deixa aí. Você eu não precisa, precisa dessa... desse espaço. Eu preciso dessa grelha, eu coloquei essa grelha pra mim. Então o armagedom acontecendo e eu só consigo pensar o forno. Mariana! Oi, chefe. Parece que seus petit são bolinhos. Voltaram cinco. Te trago mais cinco. Não era para a praça de massas estar usando forno no mes na mesma hora do petit gâteau. Então atrasou tanto as praças que liberou sobremesa com massa ainda soltando. Pessoal, uma hora de espera na mesa. Chega! Chega! E esse momento é tudo. Ok? Para tudo! A sensação é sempre horrível. E é chato você ver os seus companheiros de trabalho nadando e chegar a esse ponto. Eu quero que vocês façam o seguinte, vão de mesa em mesa pedir desculpa para os clientes, todos vocês. Sim, chefe, eu desacreditei. Desculpa, gente. Desculpa, gente, desculpa. Desculpa. Desculpa. desculpa. desculpa, tivemos um desculpa. problema na cozinha. Eu me sinto uma verdadeira Gente, desculpa, desculpa, desculpa gente. Eu espero que vocês desculpa, tenham aproveitado o que vocês Desculpa, desculpa, espero que seja gostoso, desculpa. mas desculpa. Por que demorou uma hora pra ir? Cara, ah, não sei. Todo mundo, tá Demorou uma hora, pra ir. Tá, ele fechou o restaurante porque um prato atrasou uma hora, que prato que foi que atrasou uma hora? Foi dessa última vez que a gente ia soltar agora. Eu acho que o problema maior foi por causa da nossa praça, que atrasou muito, né? Todos nós erramos hoje, mas quem errou mais foi a praça de massa. Eu me atendi. Eu não tenho problema em ir no frente, eu tô sempre no frente. Eu vou no frente. <risos> eu sempre falo assim, porque se eu errei, errei em alguma coisa, eu acho, sim, eu mereço. É, eu acho que devido à praça que eu tava, né, então eu tenho que tomar responsabilidade pela praça também. Sim, por que não? Todo mundo fez coisas erradas hoje à noite. Não quero, eu não concordo que todo mundo errou. A minha praça, o Renan errou dois pontos, eu não. O Petoni e meu foram todos, não voltou nenhum. A coxinha dele, formato. Eu acho que todo mundo que tá aqui é grande o suficiente e pegou doma preta porque é bom. E eu vi gente fazendo c de iniciante de camiseta, não é nem de doma azul. E eu acho isso ridículo nessa altura do campeonato. Então, então, eu não posso julgar você nem a Isabela por uma coisa que eu não vi. Entendeu? Um eu, tinha, eu tinha uma massa, voltou com gema, dura. Não, Carrie voltou mais. Todos os meus massas foi pronta Foi Isa foi atrasada, não foi eu. Eu acho que a Carrie errou mais. Eu tava dependendo mais dela. Eu pego responsabilidade pro meu, meu parte. E fora depois um mico, né, de passar em todas as mesas pedindo um desculpa. Né? É. Eu acho que no nível que a gente tá, isso é humilhante. Ninguém quer chegar a esse ponto, né, de fechar o restaurante por causa de uma massa. Que a Praça da Massa parou, não teve como prosseguir. Eu errou algumas coisas, tudo bem, mas considerando Daní, vocês têm. Kev, você, você chega é até agora? Hã? Você é a guerreiro. Fih, você não, chega mas agora, sei lá, eu tenho orgulho. Nossa, chega, você não chega no até agora? E agora é a decisão para saber quem aqui é vai, vai rodar. Se é a Carrie ou se vai ser a Isabela. Na prática, não significa nada, porque o chefe pode resolver mandar qualquer um. Chegou a hora da verdade. Quem vai deixar o Hell's Kitchen logo no começo do ano? Quem são os dois indicados? Minha cara de surpresa. O serviço de vocês hoje foi tão ruim que erros até graves, como os pontos do fígado do Renan. Correto ponto do fígado, chefe. Tá correto o ponto do fígado? Pra mim tá bom, chefe. Pra você tá bom? Tá bom. Tá... Mais passado, chefe? Um pouco, né? Tá cru? Oh. Os primeiros petit que não saíram da Mariana... Parece que seus petit são bolinhos. Voltaram cinco. Se trago mais cinco. E até as primeiras coxinhas do Rodrigo... Eu pedi uma coxinha, não uma coxinha com celulite e estria. Se você não sabe empanar uma coxinha, me avisa que eu troco você de praça. Ouviu, chefe. Você Vou não fazer. precisa ficar insistindo se você não vai conseguir. Vou fazer, chefe. Passaram despercebidos. Vocês têm consciência disso? Sim, Sim. Chefe. Sim, chefe. Ah, eu acho que eu não tenho que sair, não. Acho que eu tenho que ficar hoje. Só hoje. Na verdade, é até difícil pra mim chegar a uma conclusão de qual das duas foi a pior. Pra ser de vocês... Nenhuma das duas conseguiu me entregar nada muito satisfatório. A gente poderia resolver isso num paro ímpar, um cara ou coroa. E qualquer uma das duas que saísse hoje não ia fazer diferença. Mas eu tenho que chegar num critério de eliminação entre vocês. Sim, chefe. Carrie, é a sexta vez que você tá aqui na minha frente. Sim. E é a última também. Traçadão. Eu acho que Isa tinha a mesma responsabilidade. Ela errou também, mas ninguém olha para Isa. Ela é da melhor pessoa. Tchau, care. Tchau, care. Tem pessoas que eu não gosto. Mariana, e Isa são vacas. Issei, <laughs> you guys are f**king bitches. <laughs> say it in English. A sensação de estar aqui na frente. É muito ruim. Eu não quero voltar, nunca mais. Então pensem bem nisso. São seis agora. Dois de vocês vão fazer a final. Significa que só tem mais quatro para ser eliminado. Daqui para frente, vocês vão estar cada vez em menor número, fazendo o mesmo serviço. E eu acredito que realmente os dois melhores vão conquistar o direito de estar nessa final. Eu ainda olho para vocês seis e eu acho que qualquer um de vocês pode estar nessa final. Obrigado, Charlie. Menos a Carrie, que foi do Canadá.